¡Qué papá ese que está ahí atrás! Oh, adiós! Ah, ¡Qué papá ese! ¿Quién trabaja? Estamos, estamos diciendo que tú trabajas demasiado, mi amor. ¡Ah, sí, por pues sí. favor! ¡Qué honor! Primera parada de vacaciones de Verónica. ¿Dónde estamos, Verónica? Eu não sei. Não, mas a cidade, a cidade não sabe. Ah, sim, estamos em Penonomé. Ah, em Penonomé? Sim. E com nosso anfitrião, Rota Rota, para onde vamos? Rota Rota. Para o Agua Blanca. Choro Agua Blanca. De Penonomé. E é muito Não, é, cerca. Mira, mira, esse, esse muchacho é um guia que eu contratei muito caro, <risos> muito caro por sinal, viste? Isso tudo para mim vacacionar Essas são minhas empregadas, sim? Quando eu necessito de algo, essa muchachita faz muita coisa. Sim, aquela mulher é cocineira, sim? É de co... cocina para mim. É na cocineira e na outra, outra? É, é empregada, sim, <risos> minha empregada, okay? ok? Vamos, minha amor, <risos> derra para trás. <risos> <Cacha -te. risos> Mira, não tem, pele... não tem piedade, uma senhora. Não, não, não, não, não. Eu perguntei, querer ir comigo em suas vacações? Porque eu sou uma pessoa muito boa na é renta, muito, eu, boa... A minha casa não muito boa na renta. Muito boa gente. Para... e eu perguntei empregada, quer sair comigo? E deu lá, sim, sim, senhora, eu quero sair. Sim, madame. Tem que ser favelado, riso. Eu sou, eu sou, madame. Sim, madame. Minhas vacações. Catifa. O livre, tá? Ela? Não, não haga caso. É louca. É louca, sim. Eu não sei. Então, Verônica, o que você achou de chegar aqui na, na cachoeira de Minecraft? <risos> mas eu não sei como é aqui dentro ou aqui dentro. Não sei. Sé. Entra para saber. Tu entra primeiro? Ah, sim. Sí. Hum. Por Deus. Como está a água, amor? Simplesmente esplêndida. Bom, bueno, isso é es o rio. Eu creio que isso aqui é um choro. É choro de água branca? Sim. Sí. Choro de água branca. Sim. Sí. A mim me gusta assim, não tiene piedra abajo, É pura arena. E assim, tranquilo, sim, sim, tranquilo, eu não sei se Leandro mostrou, mas ali barro há pessoas, mas aqui para mim está melhor. <música> Ai sim, verdade, verdade, deixa eu me descer. amanhã eu vou para o Vale de Antônio. E vai conhecer o Vale de Antônio para quê? Para que meu esposo poder ir uh, para águas termais. Ah, e você Sim. não vai? Ah, e a mim não me gusta. Porque que nunca foi? Não, porque a mim não me gusta água caliente. Venimos de Penonomé. Penonomé. Cerca de La Sierra pelas pelas montanhas para chegar sí, em para chegar no balneário vale, termal. Em Vale de Antón, onde sí. tinha onde tem lá o balneário termal, as águas os postremalis. Eles tinham muita gana de, de banhar-se em águas termais. Sim. Sí. Bueno, llegamos. Chegamos, foi um pouquinho complicado para encontrar porque sí. lá a placa de sinalização uh. têm placa somente uh. do sentido de pessoas que vêm de, de, de, de, de Santiago, de Santiago de de, de, de, de, de, de Panamá. De Panamá. Então, como venimos por outro caminho, não tinha lá placa. Então, se regressamos encontramos no balneário. E pero... mira como está o balneário. Termal. Cerrado. Cerrado. Ah, mas é Covid. Covid com águas termais. Viene. Eu venho de Brasília. Eu tenho um sonho de encontrar as águas termais. Porque eu sou uma pessoa reumática, né? Não tenho reumatismo. E quando eu chego aqui em Panamá. Que minha água ou sacrifício de vir para a Vale de Anton? Mira, cerrado. Vou agora para Boquete lá poder buscar águas termais, né? Porque, por favor, a gente veio lá da Conchinchina, lugar longe pra caramba, para poder chegar aqui, né, Verônica? Cada aventura. Verônica se cagando toda. Verônica com medo. Ahorita vamos comer alguma coisa e comprar um, uma, uma lembrança, um regalo para nós outros, para recordar deles, vale. Porque, sinceramente. Aqui eu não regresso. Você já sabe que balneário o termal está cerrado. Não pode, ah, não pode vir aqui para tomar seu banho. Estamos aqui no nome do El Vale, né? Da El Vale da Decepção. É Veronica? Sim, verdade. El vale da Decepção. Hoje estou bem gabriela. Vale dela Decepção. Venimos de, de Penonomé, buscando o Mirador. Passamos por o Mirador, cerquita dei e não tem uma placa, Panamá. Não e tem uma... bem, passamos, porque todavia não paramos, porque não sabíamos onde era o mirador, porque não tem uma placa. Mira, artesania também. Sim. Eu fui para comprar uma artesania de, de aqui, de, de Vale de Anton, Panamá. Não tem de Vale de é, canal de Panamá, aqui, que quero com canal de Panamá aqui em Vale de Anton. Eu esperava encontrar um vulcão escrito Ant Anton e nada, Sim. ai por Deus. Valeu de Anton. o bueno, que é da dica? Haga um vulcão escrito Anton? por oh, Deus. Valeu de Anton, governo do Paraná quedou em deuda com os outros. Depois da decepção de El vale de Antón, chegamos em Vacamonte na casa do nosso irmão Agnaldo. Fala uma coisa pra câmera, Aguinaldo. Nosso povo brasileiro... Oi, câmera. E para o povo panamengo... Não tem que, falar, tem que falar, tem que falar espanhol. Ah, hello, câmera. Câmara, hello, câmera. É, ah, então, tem... antes, peraí, peraí. É, aqui nós temos um ritual na casa de Aguinaldo. Quem vem na casa dele tem que confirmar aqui o cheiro do, do adubo que ele usa para as plantas, que é um cheiro maravilhoso. E o Sandro, da família Cabral já cheirou, eu já cheirei. Hoje é o dia de Verônica, que é a primeira vez que ela tá aqui. Se você não tá conseguindo ver aí nossa situação, você pode virar, passar o dedo aí, que vocês vão ver aí, que tem 360. Hoje ela fazer o teste do cheiro do produto é, que sacudinho. o produto <risos> que o Aguinaldo usa como seu adubo, adubo especial, que é um aroma maravilhoso. Vai lá, que é bom. Não cheiro de fossa. Não. É cheiro de fossa? Não. E você gostou? Não. Claro que eu não gostei porque eu não sou... Nossa, tá aqui dentro. Ah, tá aqui ah. Ai meu Deus, Aguinaldo. É que o efeito é meio retardado. Nossa, Aguinaldo! Vem cá atrás de novo, Agnaldo! Não, é não. Mais... não atrás de novo, não tá Ela... saindo. É, o problema é que o efeito é meio retardado. Né? Ela tem o um efeito. A Aguinaldo não tá conseguindo respirar, não? Eu só sinto isso cheiro de fossa. Bem-vindo. <risos> Bem Bem-vindo. Bem-vindo ao clube. <risos> Ai, meu Deus do céu. E como é que tá a maré hoje, Aguinaldo? Tá baixa, tá alta? Ah, deixa eu ver. De manhã não tava baixa, já deve tá alta agora. Será? Não dá pra tomar banho? Não dá. Porque o falou que quer tomar banho na praia aqui. Eu falei pra ela, você vê é que Porque difícil. se toma banho, né, ah, se tiver alta, sim, né? E é aqui perto? É aqui? Aqui, não. É sim. Alta. Daqui a pouco dá pra entrar? banho lá? Então, ó, daqui a pouco, aguenta aí. Vamos na praia, pra praia pra e já volto. <risos> Do espanhol. Paraná. Vocês podem ver que a gente sai no. A gente está num condomínio Panamá e acaba encontrando brasileiros aqui. é que foi? Eu e a Nós Oi. Como está? Viu? É. Oh, somos famosos. Somos famosos. <risos> somos Viu? famosos. Você. Gostarão famosa também. É bela, tá vendo? Pronto, a gente vai olhar. E você vai criar a sua agora. Minha Vida em Panamá também. Não, não e cadê é Maria? Minha Cara, pequena vida. Minha Vida filho. em Vaca Monte. Mais ou menos. Minha Vida em Praia Dourada. Isso, não é dourada é porque eu vou escrever lá embaixo, não é dourada. Mas não é, não é, Ela tá dourada, tá brilhando, ó. Pra mim tá encardida. Você não chegou é. ainda pra saber? É. Não é encardido, é preto de, de não, areia é vulcânica. De Ana, mitido, é pra tá onda com as praias. Ai, de Ela... <risos> é, desculpa, chegamos de Vale Delton, oi, né? Vale <risos> Delton, fomos na, na, na, meio que, nas águas termais que tá está fechadas. Ah, tá perdeu a viagem. Em Santiago não tem é. nenhum. Subimos é uma montanha, um vulcão inteiro pra chegar lá, não tem nada. mas faz parte, né? Sim, sim. A gente tá de Pernomé, fomos nas de Pernanomé, fomos nós cachorros Pernanomé. foi? Não, não. Nós não. Vemos agora. Ah. Ah. quanto tempo eu não vejo vocês? É. Pois é, gente. é. é. Anos. anos. Já anos. estou velha já tenho de <risos> já estou com Mas cabelo é branco. Quando foi que a gente foi? Com Com cabelo Gente, tem tempo já que a gente chegou. Ano tá se passado, fez. 34 anos, eu me reencontro com você. Já viveu até Alzheimer. Deixa eu ir lá pra ver se Deus. essa mulher bota o pé pelo menos naquela poça de água. Ah, depois agora já, já tá. É, não vou usar bem. mais tempo, não. Já foi. Até não chegar lá, Deixa aí, vai. É, então tem que chamar. Chamar Deixa o pessoal sim. da ilha, lá. Ela quer ah. tomar banho, né? Ah, por Ela, ah. Ver ela quer se afogar. Depois passar lá pra ele. Porrada? Lula, está tá aí com ameaça já, viu? Me deu. É, já passou aí e falou com ó, Lula, eu te pego. Agora é o quê? Você é Marte? Você Vai começar hoje, logo. Já é hoje direto? Ixi. Você tem uma vontade que a gente tá aí, não vai deixar ele te pegar. Qualquer coisa eu gravo. Eu gravo testemunho. Se testemunho, a favor. Melhor. Tchau, gente. Tchau, prazer, hein? Tchau. brincadeira a gente tá aqui em Panamá um no domínio de panamenho tá indo para praia pra pra de Panamá e conta brasileiro brincadeira, Fechado. brincadeira Fechado. né Você, como é que o brasileiro tá invadindo aqui em Panamá é, parece que tem um tom dourado eu não tô vendo nada dourado eu tô vendo preto mesmo não olha lá, olha lá dourado areia. meu tá amor isso é isso eles, Cuidado, são da Bahia, eles são da Bahia, não entende nada de, de olha praia. Os olha os canarinhos, olha os eu Olha só, como eu, sou, eu, como eu sou especialista em praia, hum. isso aqui pra mim é fossa. Que oh, já tá tudo preto. Entende, isso aí é vulcânica, meu amor. a areia que tem é aquilo ali, ó. Ali que é onde você toma banho, na areia. Eu, Deixa de ser chata. Por quê? Tá, de ó, ela não. falou não, que é ela tá que quer banho, ela ela pra que pra ela pra caçar marisco e comer cru. Abrir e comer cru, ela falou. Aí é ostra. Bora, ostra. Deve ter aí. E tem joia dentro. Aí, o, o, o... Mas não, o não é, Luciano? No filme, a, quando a gente abre o ostra, não tem uma pérola? É, é. Pelo... Exato. Parece que essas ostras são as mais velhas, não né, é isso, É, e mais raro de se encontrar Sim. também. É, e bastante já. Não, entendi. Mas não tem lugar pra tomar banho lá embaixo, né? não. Não. Banho é só quando chegar aqui. Gente, como não tem? que eu falo, por que não? Meu amor, ponte? se joga. Deita ali, olha a piscina ali, ó deita ali e sai é rolando. Por que ali se a água tá lá. Vai lá, corre lá, ué. Olha ali, rapidinho, tá aqui deitar na bunda. Que isso? Agora, não reclama os caranguejos mordendo a bunda, não. Sério? Sim. Mentira. Os caranguejos. Ué, tem... procura se não tem caranguejinha na água aí na areia aí. Caranguejo não tem, né? Tá. Vai amor, você joga, você joga. Deita e rola, vai. Deita e role. Deita e role nas, nas praias do Pacífico. O aqui tá show de bola com essa é areia, não tem pedra. Mas como é que recua, velho? É que aqui não é praia. Aqui era mangue. Era mangue isso. Aí eles mataram a vegetação. É, tem um pouco de mangue ali do outro lado, mesmo, né? A vegetação. O pessoal, quando estiver vendo o mangue aí, ó, só passar o dedo aí, que vocês vão olhar do outro lado lá, tem um manguezinho lá. O restinho do mangue, né? O é. que é isso aqui, essa cobrinhas aqui? É. é. verme do mar? Olha é que interessante, é verme do mar. Tá? Cheio de verme do mar aqui. As cobrinhas verdes. falar com que o verão tem verme do mar aqui é a Runda, ela entra na água, hein? Duvido. fala só assim, vai entrar na chimica, hein? Rapidinho ela para de, de querer entrar na água. Ah não, quando a maré sobe, eles se enterram tudo. Não, mas ah, ela não precisa... Ela não precisa saber disso. <risos> tem coisas que ela só vai saber quando tiver gravado, é o que eu tô falando. <risos> <risos> se tiver no ar que ela vai assistir, que ela vai saber. Cheio de verme. Aí aqui já começa ah. a pedra. Veroquita, veroca, se joga? Mas ó, já sabe, tem verme do mar aí, tá? Verme do mar. É um monte de cobrinha do mar. Vai entrar na chimbica se você pular na água. E verme do mar. É um monte de cobrinha que ela entra na chimbica. Entra na chimbica, entra no ouvido. Vai tá aí, ó. Ué, por que vocês estão aqui, então? Ué, porque isso é um maluco. Quê? São é doido. Você não entendeu, não? Verme do mar? Verme ah. do mar. Vai andando aqui, você vai ver um monte de cobrinha no chão aí. Aqui, ó. Eu tenho um aqui, ó. Aqui, ó. Verme do mar, ó. Ai, que nojo. Vem cá. Não! Vem cá. Pula na água. Você joga? Você joga no mar? Anda. Aí, ó. É do mar. Você vê que não tá morto, ó. Tá viva. Sim. Pô, tipo uma não, não. não, ela gosta de entrar em buraquinho. A gente nunca. Ela gosta de entrar em buraquinhos. Ai, ai, ai, mordeu! Mordeu! Não, queria porque queria entrar no mar, né? não machuca não, se entrar você vai morrer, ué. Ela é, vai morrer ela ou eu? Morrer. ela Por que? Será que eu sou tão contaminado assim? Bom, mas é porque ela é, pequ... ela é frágil. Gente, é do mar. Por que ter medo disso? Então... É, a suga também é do mar. Sanguessuga suga do mar, Verônica? Não, é sanguessuga é, é, é, é do rio. É água doce, Verônica. Meu Deus do céu. Ó, sem contar que se você ver uns buracos aí, é uns bichinhos que, que machuca pra poder cavar, tá? Aqui, por exemplo? Isso, eles, eles te, furam na, isso. te furam a pele. Por que você tá fazendo isso? Por que, que me trouxe aqui, então? Eu tô te mostrando, porque você tem que ver as coisas pra entender, porque você não sabe... Olha o tamanho do bicho, ó. ó. Você acha que isso aqui não vai entrar em você? Ó, olha aqui, vem cá. Isso não fica na areia, isso nem sobe, nem flutua. Quando a maré... Ó, ele só sai quando a maré desce. Você confia nisso, Verônica? Sai quando a maré isso que isso aqui importa. Isso que importa, ela não confia. Mas se preocupa, a mãe não a era da cheia. Aí você sobe entra aqui. Meu Deus, você nunca foi em praia, não, Verônica? Leandro, sim, mas eu nunca vi uns bichos desses. Ué, mas não é porque você nunca viu que eles não estão lá. Sim, mas agora você fez questão de me mostrar. Porque até então, quando eu tava andando o Luciano, eu vi. Mas eu pensei o quê? Deve ser algum bichinho, depois vai embora. Sim, meu amor, é bichinho, depois vai embora. O que eles estão falando é verdade. é Eu que tô mentindo para você. Mentindo, é assim, eles, não... Mim, eles não entram, eu tô te zoando, você não gosta de zoar os outros? Sim, os outros, não você. Ah não, não me zoou, não imagina. Olha tá aqui. aqui. Mas tem minha alta do mar também, tá no cabelo. Não tamanho. Aí, mas não aqui, eu nunca vi aqui, já vi lá, Mas cabadão. aqui tem tubarão. É sério. Ó, você vê que ninguém falou nada, é porque aqui realmente tem tubarão. É mesmo falar. Ah, mas vai, já, já amanhã eu já vou ver outra coisa que eu já vou vir pra cá. Tem ali ah. o parque aquático, o parque paga aquático. 50 dólares. Quanta? Cinquenta dólares. Não, mas pra mim... Ah, mas pra mim o quê? É pra vou usar, ué. Ah, sim, será que eu não posso usar? Não, não, não pode. pode. Só segue é nó não falar que pode. Você é quer chegar a tocar, a correr lá e deixa. E a ostra pra comendo? Daqui não, ó. Pronto, pode pegar aqui, ó. Primeira. Ah, tá ostra é? Tem bom. que ir bem com a Isso é colcha. Será que eu tô jogando meus joguinho pra ficar o ostra aqui na praia? Pira. Tem que vir com a faca e com o limão já pra isso. Ah, É, olha o recuo da praia. Gigantesco, né? Felizmente hoje não deu mais praia.